O pessoal tá lembrando do, do carro da Racing Point, o RP20, de 2000 e, 2020, né? 2020, é isso, é, que era a Mercedes Rosa, ali acho que ex existia uma questão um pouco diferente, primeiro, porque a Mercedes não reclamou em momento algum, o protesto veio de outras equipes, até chegou a se falar num primeiro momento que era... A Mercedes tinha cedido desenhos do carro para a Racing Point, porque a Racing Point falou que tinha, tinha construído o carro do ano anterior da Mercedes de trás para frente, né? tinha é, olhado bem o que tinha sido o que tinha sido aquele carro de 2019 da Mercedes e montado o seu carro a partir disso. Depois ela acabou perdendo 15 pontos, recebendo uma multa em dinheiro, porque a FIA concluiu depois de um protesto da Renault que é, os dutos de freio traseiros eram iguais aos da Mercedes. Então, é, violava ali uma questão de propriedade intelectual. Mas não o projeto do carro em si. O projeto do carro, mesmo com, com os outros reclamando, seguiu naturalmente, foi permitido e continuou até o final do ano. Foi um detalhe específico do carro que gerou essa punição de, de 15 pontos. Não, não creio que seja... Muito parecido nesse caso, mas a Red Bull fala que vai entrar com o processo, que vai ver se entra com o processo e tal. Não deve ser a única pensando nisso, né, JP? não, eu, eu diria que certamente não é a única pensando nisso nesse momento, mas mas é, é, é isso. Eu acho que só reafirma também é, a, a uma ao que eu acabei de falar também, que é, é no sentido de. De, a, Point, a, a Aston Martin já foi, já sofreu com isso no passado, né? Então, é, acho que, sinceramente, a, a gente vê essas repetições de erros. Eu não estou falando que é impossível aqui, mas a, eu acho muito difícil que depois de tanto investimento, né? De, de construir uma fábrica é, milionária, de, de, enfim, realmente colocar... É, e, e as contratações que a, que a Aston Martin fez, em, que, tirando aí, a, a, o foco no investimento da fábrica ou na construção do carro, né, o dinheiro das equipes não se limita a isso. Né? Tem, tem a questão de infraestrutura no trabalho que eles estão fazendo, tem a questão da, das contratações dos empregados. E a Aston Martin foi muito bem nesse lado, né, de tirar o pessoal só de, de equipes de ponta, trazer né, pessoas que agregassem mesmo. O Lawrence Stroll falou que houve um aumento exponencial é, na equipe que está trabalhando atualmente, é, na, na, na, no desenvolvimento do, dos carros da equipe. E eu acho que esse é mais um motivo para a Aston Martin se posicionar logo né? e, e, e já, enfim, já bater de frente eu acho que a, na, na Fórmula 1. Eu acho que essa, esse é o modus operandi mesmo é, de bater de frente com esse tipo de acusação. Porque é, se surge esse boato, né? nada é respondido, eu acho que isso... Não, não que incrimine o trabalho Mas eu acho que isso gera dúvidas E eu acho que vai fazer com que cada vez mais equipes ali Porque está todo mundo no prejuízo né? Porque foi uma equipe que se deu bem né? Se deu bem, é claro, falando no bom sentido né? De ter subido de, de, de nível é, Então as outras que ficaram para trás E a Red Bull foi copiada Todo mundo vai tentar entender como isso aconteceu eu acho que isso é mais do que natural Então por isso eu acho que é mais do que natural também A Aston Martin se posicionar e explicar Que enfim, existe, existem regras Que permitem certas cópias sim a Fórmula 1 funciona dessa forma, e, e o que a, o que a Aston Martin não pode fazer é repetir exatamente o que você acabou de falar, que é, que é replicar peças que não podem ser replicadas, como o, o, o difusor traseiro, por exemplo. E, e, e a gente viu como isso acabou, a gente viu que, que foi punido foi durante o campeonato, é, não, não teve choro, não teve. Não é uma das equipes, a gente precisa ressaltar aqui, eu, eu, eu gosto de ressaltar isso, não é uma das equipes do top 3. O julgamento é diferente, sim. É diferente, sim. A gente está acostumado a ver isso. Então, é bom que a Aston Martin não erre, né? Porque a Red Bull já tomou uma punição. A gente estava falando aqui, vou até fazer um parêntese, perdão é, pelo parêntese que eu vou fazer no meio da explicação, mas a gente estava falando aqui no programa, acho que da semana passada, sobre o Drive to Survive, sobre é, tudo que aconteceu nos bastidores que a gente vê na série. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o papo entre o Christian Horner e o Mohamed Ben Sulaim, presidente da FIA. Né, em que o, o, o Sulaim se coloca como, como um aliado da Red Bull na discussão para tentar, é, tentar domar o Christian Horner. Isso me chamou muito a atenção, porque não é a postura que um presidente da FIA deveria ter. Então me trouxe a impressão de que a Red Bull tem um, um, tomou a punição e acabou ficando com um certo créditozinho aí. Então, se ela reclamar, né, eu, eu não sei o que. que não sei o que, que a Fórmula 1 pode fazer enfim, para ir atrás da, da, da, da Aston Martin como uma possível reclamação da Red Bull. É uma impressão minha, mas é, eu acho que é só mais um motivo para a Aston Martin se posicionar logo, né, porque não é brincadeira, não é brincadeira. Já tomou uma punição no passado, e eu duvido muito que eles repitam isso esse ano, sinceramente. É uma questão, é, é um jogo de números, né, o Gui? É um jogo de números que, quando alguém reclama de algo assim, logo de cara, falando de legalidade, especialmente voltada para uma equipe que já obteve sucesso no campeonato recém-nascido, é, vai ter mais gente reclamando logo. É, é o, é o processo, né? Eu, faz parte do, do, do processo da temporada toda, né? A gente está vendo aí o a questão da portuguesa e do São Bento, não sei se vocês estão por dentro do, do que aconteceu, né, é que vocês estão no Rio, né, mas enfim, aconteceu a mesma coisa, né, que realmente os caras, depois do campeonato terminado, eles quiseram buscar alguma brecha no regulamento ali para punir a portuguesa e, e, consequentemente, serem beneficiados com, com relação a, a isso e não serem vou rebaixados. Te falar, vou te falar uma coisa sobre isso, Gui, no dia do jogo... No dia do jogo, Corinthians, Português e Corinthians lá em Brasília. Eu não me lembro se foi na sétima, sexta rodada, algo assim. Acho que foi na sexta. É, eu recebi o print do regulamento. Então, certamente, a portuguesa já estava já, já pronta para alguém reclamar se ela se salvasse o rebaixamento. Porque e aqui ele e... já estava rodando há semanas. E eles estão calejados, né? O que, eles, o que aconteceu há 10 anos atrás, eles estão... Estão bem calejados com relação a isso, né? Então, faz parte do jogo, né, Marum? Tem, o pessoal vai realmente... É, isso é histórico na Fórmula 1, né? Em, em, a todo momento se busca brechinhas, né? Aquele, aquela migalhinha diferente ali no, no, numa linha de regulamento que, po que pode favorecer certa equipe ou não e que as equipes não, não buscam isso, né? Não tiveram essa astúcia, digamos assim, né? Se é, se é que pode dizer isso. É, para buscar essa brechinha no regulamento e, e se favorecer com relação a isso, né? Então, ela faz parte do jogo de cena, né? Vai ser uma vai ser um, uma história interessante para a gente acompanhar durante toda a temporada. Eu acho que a Aston Martin tem que ficar ligeira assim, com essa questão do que aconteceu com a Racing Point, né? Há três anos. É, também, de uma certa maneira, eles estão calejados com relação a isso, porque... É... Claro, não foram, não foram todos os membros da equipe, todos os membros da equipe que estão na Aston Martin estavam na Racing Point, mas é uma história que realmente tipo mexeu com todo o grid de uma certa maneira, né? então assim eles eles devem ter eles devem se preparar, né, estar preparados, né, estar com toda toda a papelada, todos todos os desenhos, todos os projetos, para que realmente se vierem a questionar de fato a legalidade do projeto, eles terem como se defender, né? Eu acho que essa é a questão.